Oi, eu sou o Cup, e por algumas pessoas eu sou considerado uma pessoa andrógena. Hum, será? Você sabe o que é isso? Hoje vamos falar sobre as diversas faces dessa palavra que causa tanta curiosidade. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar para eu saber o que, que você acha de todo este assunto. O termo andrógeno é de origem grega. É a junção da palavra andros, que significa homem, e ginos, que significa mulher. Em sua concepção, a palavra já é uma mescla do masculino e do feminino. E em seus diferentes usos, ela vai refletir justamente isso. Porém, lembre-se de não confundir andrógeno com andrógeno, porque este outro já se refere a compostos, geralmente hormônios, responsável pelo desenvolvimento de características biológicas que distinguem o macho e fêmea típicos. Ou seja, nada a ver, né gente? E eu acho importante falar também que androgenia em nenhum momento fala sobre orientação sexual. Ser andrógeno não faz ninguém ser gay, bi ou o que for. Mas... Andrógeno é um termo que pode ser usado em mais de um momento. Um deles é quando a gente fala sobre androginia enquanto aparência física e sobre como as pessoas te concebem. Uma pessoa que naturalmente ou, às vezes, não tão naturalmente assim, tem traços que são lidos como do gênero masculino e feminino ao mesmo tempo. E até, em determinados momentos, podem ser confundidos. Então, uma pessoa com aparência que soa ambígua, que de repente faz a pergunta do professor Carvalho fazer sentido. Você é um menino ou uma menina? Então, nesse sentido, uma pessoa andrógena é alguém cuja aparência física seja ambígua. Como, por exemplo, um homem que se parece como uma mulher, uma mulher que se parece como um homem, uma pessoa que tenha traços ambíguos. Mas você viu que eu tô batendo na tecla aparência física, né? Porque o outro sentido é quando a gente fala em androginia enquanto estilo e expressão. Nesse caso, está mais ligado à moda, à maquiagem e à forma com que você se expressa. Se é algo que mescla os universos que são concebidos como masculino e feminino, é um estilo andrógeno Então o uso de roupas que quebrem as expectativas de gênero ou que façam parte de um guarda-roupa mais ambíguo é o que define um estilo andrógeno E é aí que eu sinto que a caixinha que as pessoas tendem a me colocar. Porque fisicamente, principalmente com essa barba na cara, eu não dou uma impressão ambígua de gênero, como é o caso anterior. Mas, por ter essa leitura física que é tida como algo mais masculino e por também usar adereços que seriam concebidos do universo feminino, como saia, unhas compridas e até maquiagem, Caio nessa definição de um estilo andrógeno. Isso, entretanto, não é uma coisa que eu faço intencionalmente. Eu só experimento as coisas e uso aquilo que me faz sentir confortável e bonito. Temos também, entretanto, uma outra definição que é andrógeno enquanto uma identidade de gênero. Existem pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, mas sim como andrógenes. Nesse sentido, a androginia é uma identidade que se constrói a partir da mescla do masculino e do feminino. Não é um ou outro. Não é os dois ao mesmo tempo, mas é um que mescla os dois. É como se pudéssemos somar homem e mulher e dar andrógine. Nesse sentido, andrógeno é uma identidade de gênero trans não-binária, porque não se identifica com o gênero que foi imposto ao nascimento e também não se identifica com o binário homem ou mulher. Mas essa identidade, de forma alguma, anula as coisas que eu disse antes. Porque são coisas diferentes. Um homem pode chegar e falar, eu sou um homem andrógeno e eu não sou uma pessoa trans. E isso é completamente plausível, porque ele pode estar se referindo à sua aparência ou a seu estilo. Mas se alguém chegar e falar, meu gênero é andrógeno, essa pessoa também é válida. E ela está se referindo à sua identidade de gênero, que possivelmente, mas não necessariamente, pode se refletir também na sua aparência ou no seu estilo. E aí, o que você acha desse rolê todo? Você é uma pessoa andrógina? Você gostaria de adotar uma estética mais andrógina? Você gostaria de me seguir nas redes sociais, pois eu sou apenascamp em todos os lugares? Por favor, diga que sim. É isso, até a próxima!